Boa noite a todos, os que estão presentes aqui na nossa casa, os que se encontram uh, virtualmente. Uma ótima noite a todos nós. Uh, peço que cada um feche os seus olhos, para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos fazer um exercício de trabalharmos um pouquinho o nosso aqui e agora, deixando para trás as nossas preocupações, as nossas dificuldades do dia, o que ainda temos pela frente, vamos nos deixar envolver pelo barulho da chuva que está lá fora, vamos inspirar e expirar para prestarmos atenção Neste momento único, neste momento só nosso. Assim conectados com o presente, conectados com o lugar onde estamos, vamos cumprimentando o nosso anjo de guarda, esse amigo, esse mentor que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo nos, intuindo, nos diferentes momentos. Cumprimentemos também o mentor desta casa e todos os trabalhadores que se colocaram desde cedo apostos para que pudéssemos vivenciar a tranquilidade e a serenidade deste momento. E assim, focados no presente, podemos então colocar em nossa mente a figura de Maria, nossa mãe, essa mãe querida, essa mãe maravilhosa, que está sempre nos protegendo, sempre nos carregando ou pegando pela mão, se alegrando com as, nossas, com as nossas vitórias e nos ajudando nos momentos mais difíceis. E assim possamos colocar em nossa mente a figura de Jesus, nosso irmão a sua serenidade, deixar que a sua serenidade e tranquilidade nos invada a nossa alma. E assim, com Maria e com Jesus, possamos então nos dirigir ao Pai da vida, que nos deu a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta e podermos aprender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 Porque como meu casamento, vamos dizer assim, nessa encarnação não deu certo, eu me julgava incapaz de fazer a preleção. Porém agora eu estou mais resolvida com a minha situação, acho que vai dar certo. Então o que, que eu pensei aqui, né? Uh... A gente conversar um pouco, a conversar não, né? falar um pouquinho para vocês sobre os laços de família para depois a gente entrar essa ideia que eu pensei em estar tá trazendo aqui para a gente refletir. O capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é Vosso Pai e Vossa Mãe, no item 8 ele fala um pouquinho sobre essa questão da família, na questão do casamento, do casamento não, né? Da formação da família. E... Uh, a questão 298 do uh, livro dos espíritos foi o que eu usei para preparar essa fala aqui para nós. Bom, primeiramente vamos pensar um pouquinho o que, que é família. Se cada um refletir um pouquinho ou pensar na primeira palavra que vem à mente de vocês quando fala família. Né? Diferentes ideias podem estar nessa sala mas certamente a ideia de união de duas pessoas que possuem a mesma que tenham características em comum que tenham expectativas em comum que se unem formam uma família com a com a possibilidade de ser com a ideia de, de ser feliz né que de ter filhos ou não e, aprender né, um com o outro nessa existência teoricamente né quando a gente pensa é isso embora hoje por exemplo né quando a gente vê muitas vezes a gente pode ter vindo na, na mente da gente a ideia de família de pai e mãe um homem uma mulher e os filhos que hoje em dia também uh, há diferenças né há diferenças de famílias não é mais aquela família e também aquela família que a gente Via, não sei se ainda vê, né, na propaganda de televisão, do café da manhã, maravilhoso, todo mundo conversando feliz e, ao, no entorno da mesa, né. A minha, eu, quando eu fazia terapia, ela falava assim: a família Doriana, né, <risos> que tudo tá lindo, maravilhoso. E às vezes a gente quer uma família daquela, e na prática a, é um pouco diferente da teoria, né, porque uh, uma, a família, quando. quando tem o casamento, a lua de mel é maravilhosa, mas às vezes ela não se propaga até o, o, os últimos dias da, da vida de cada um. Porém, a, a doutrina define, que eu vou ler aqui a fala da Joana de Ângeles, né, um texto da Joana de Ângeles, ela fala assim, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Que é o que a gente vê hoje, né? Então, a, a família não é valorizada, a, a família sofre muitas, não só muitas mudanças, mas sofre muitas influências e acaba muitas vezes se, uh, se dissolvendo e não existindo essa harmonia que seria o objetivo de todo mundo. Uma outra definição né, da doutrina é a instituição divina com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Ou seja, a família que a gente formou, a família na qual a gente está inserida hoje, a doutrina nos mostra que ela foi planejada muito antes da gente estar encarnada aqui né uh, então estamos no lugar certo com as pessoas certas que permitem com que uh, a gente se desenvolva e que a gente cresça né porque o objetivo é o crescimento espiritual de todos os seres alguns conseguem vamos dizer assim uh, compreender pelo amor, outros conseguem compreender pela dor. né? Uns uh, conseguem, uh, vamos dizer assim, crescem uh, por meio uh, das coisas boas e outros precisam experimentar outras coisas para poder crescer espiritualmente. Nesse capítulo, nesse item 8 do capítulo 14, ele fala ainda assim os que encarnam numa família sobretudo como parentes próximos são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena ou seja a família doriana que a gente via no anúncio o que a gente almeja né quem não a tem uh, é essa família que todo mundo consegue resolver as coisas na base do diálogo, de maneira harmoniosamente, tem uma explicação. Que são espíritos que já estiveram juntos, que, são, que, com, que comungam de ideias uh, comuns que já vêm de uma outra existência. Né? Uh, e aí ele fala assim, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação então a gente tem que é o que ele explica depois no, no próximo parágrafo as famílias essas famílias que se entendem muito bem que, uh, convivem harmoniosamente que conseguem resolver as coisas na base realmente do diálogo essas famílias são resultados são, uh, são famílias que estão ligadas por laços espirituais como eu disse que já conviveram em outras existências e que esse ir e vir na, na encarnando aqui na terra permite a evolução como está escrito ali de todos os seus membros certo? há outro, outras, outros espíritos como ele fala aqui né, na sequência que são mais antagônicos né? que tem mais dificuldade pra, que as ideias não batem muito bem então esses, esses irmãos que se encarnam eles vão, pensa bem, né? Como vai ser a convivência? Eu penso de um jeito, outro pensa do outro e ninguém ali consegue chegar num consenso, vai dar algum problema, né? Então esses espíritos, mas por que que eles estão juntos? Eles estão juntos porque eles precisam evoluir. São espíritos, são famílias formadas a partir dos laços consanguíneos dos laços corporais que assim como a matéria eles são mais frágeis ao contrário dos laços uh, espirituais mas tanto um quanto o outro precisa, uh, estão juntos para evoluir evoluir todos nós vamos certo? uns vão ter mais dificuldades outros vão ter menos dificuldades aí essa família se forma pelo, uh, pelo pelo casamento, mas quando eu falo casamento, quando a doutrina se refere ao casamento, não necessariamente se precisa assinar um papel e lá na igreja, mas essa união dessas duas famílias, cuja uh, desses dois dessas duas criaturas que confiam entre si, né, uh, para gente pra gente se unir um momento, né Uh, o homem e a mulher, ou a mulher e a mulher, o homem e o homem, eles se co confiaram em si para poder, entre os dois, existir uma confiança e existir um sentimento maior que é o amor, que os uniu, né? o padre fala lá na igreja, que é um dos capítulos que está aqui, né que Jesus falou, que Deus uniu, o homem não separa. Uh, o que Deus uniu nos, em que sentido Ele quer dizer isso? Aquilo que Ele uniu pelo verdadeiro amor. Ah, então quem separou não tinha um verdadeiro amor? Talvez tivesse, talvez não. Porém, não foi suficiente para estarem juntos, né? Ah, o casamento, ele uh, um, um pesquisando, né, uh, tinha uma frase que eu achei bastante interessante que vale a gente refletir, né que ele fala assim uh, ninguém, isso, uh, uma coisa, né no, no, nos relacionamentos ninguém nunca quando tem, acontece briga, alguma coisa assim, ninguém é vítima ninguém é algoz, porque ele fala assim ó, recebemos quase sempre como companhia uh, como companhia Desculpe, uh, recebemos quase sempre no companheiro os reflexos de nós próprios. Né? Então, às vezes, quando o, o espírito com, com quem a gente encarnou, o relacionamento não está dando muito certo, na verdade, apesar que esse é tá um, um outro tema de evangelho, né? uh, a gente não pode culpá-lo. Né? Porque, como eu falei, não existe vítima e não existe algoz. Então, para existir essa harmonia conjugal, eu preciso ter claro que todos nós estamos ali para a gente evoluir. Eu, enquanto esposa, o, o companheiro, a companheira, uh, os filhos, todos que estão convivendo ali sobre o mesmo teto, os mais distantes, né? os avós que não estão próximos, os outros parentes, mas... Quem está ali sobre o mesmo teto, se eu estou morando com a minha mãe, com o meu pai, todo mundo no mesmo lugar, esses seres que estão ali, todos uh, estão ali para evoluir. Num dos textos, há um, há um tempo atrás, né, uh, colocava assim, que a família é o cadinho onde a gente vai depurar as nossas dificuldades. E realmente, ela é o lugar para a gente treinar uma porção de, de características que às vezes tem um probleminha. A paciência, o desprendimento, o saber ouvir. São todas, todos esses aspectos que vão alinhavando e que vão apertando o laço uh, familiar. Que permite que exista essa harmonia conjugal. Que vai refletir nos demais. Então... Um, o respeito, né? a gente vê hoje em dia esses relacionamentos um, abusivos, violentos, que às vezes a mulher se submete, ou às vezes o homem se submete, os companheiros se submetem ao outro, que não permite né? Um, que o outro tenha liberdade de, de ter a sua própria conta bancária o outro que denigre a imagem do companheiro, seja do homem ou da mulher isso existe então lógico que isso afeta esse relacionamento essa, essa harmonia porém os dois precisam encontrar um denominador comum porque os dois têm um objetivo de estar ali né? tanto às vezes um que não consegue sair do relacionamento quanto o outro que permanece ali a gente não sabe o quê, que, a, a, a, a que a gente se comprometeu e o porquê. O que a gente tem que treinar é a questão do amor. A gente tem que ficar apanhando? Não. Né? Ninguém está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. Talvez aquele momento não seja o momento de continuar naquele relacionamento. Então, ninguém é, é o momento de, de parar para depois num outro momento, numa, ou numa outra existência a gente avaliar e ver o, como que a gente pode voltar, se como marido e mulher não deu certo, então como nós vamos fazer para a gente acertar a, as nossas a, arestas aí, a parar as nossas arestas então uh, a a maneira como cada um uh, resolve a situação vai fazer com que ela cresça espiritualmente ou então acabe contraindo mais dívidas ainda né uma outra questão é a questão do diálogo a gente uh, para que uh, nesses diferentes espíritos né uh, que se juntam aí uh, na união do casamento para formar família o diálogo é fundamental né eu saber ouvir o outro escutar o outro né diálogo é um fala e o outro escuta, aqui a gente não está tendo um diálogo, porque só eu estou falando e vocês estão escutando, e às vezes a gente acaba fazendo isso no relacionamento, né? a gente fala, fala, despeja, mas não está preparado para ouvir o que vem depois, né? e a gente precisa encontrar essa, essa, uh, essa balança, né? esse equilíbrio, para uh, poder resolver as coisas na base da conversa a, a questão da escuta a questão do saber ceder nem sempre a gente não está disputando uma guerra no relacionamento né cada um precisa uh, entender o outro se colocar no lugar do outro mas se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro né se desprender às vezes o, a pessoa gosta de, de sair e o outro não deixa a pessoa sair porque quer ir para si, então precisa treinar ali o desprendimento, mas precisa conversar para chegar num, num consenso, né? Uh, permitindo que a confiança seja sempre presente. Eu brincava com meu ex-marido, acho bom a gente se acertar agora, porque senão a gente vai voltar depois, de novo, já calculou. Não foi possível a gente se acertar nessa existência. Mas a gente já viu como marido e mulher não deu muito certo. Então quem sabe a gente volta de uma outra maneira, né? a gente acertar o que não foi possível. Agora, quando realmente não é possível acontecer isso, né? Não é possível existir essa harmonia, não consigo o respeito foi embora não existe cooperação na casa né Se, uh, uh, sobrecarrega o marido ou, a, ou a, um ou outro né? na, nos afazeres de casa, hoje em dia a sociedade está mudando um pouco e a gente vê que o pai não ajuda, mas o pai faz a parte dele não é o pai dar uma mão né mas é o pai ajudar uh, na na criação dos filhos, né? Mudanças estão acontecendo, porém outras ainda não. Quando tudo isso não, não acontece, né? E lógico, uma outra coisa importantíssimo, importantíssima é a questão do evangelho estar presente na nossa casa, né? A prática seja no evangelho no lar, a religiosidade estar presente na família, né? O padre que em casa na igreja escuta a. a a, a leitura lá das que constrói a casa na areia, na pedra, né? Que vão ter intempéries, que vão ter ondas, né? Que, aquele, aquela passagem, me esqueci a, a passagem, qual que é, acho que é em Mateus, não, não me lembro onde está. Uh, mas é uma passagem muito linda que todo casamento, a grande maioria dos casamentos, o padre uh, fala sobre ela e realmente a gente precisa, uh, a gente sabe que não vai ser um mar de rosas, que vai ter chuva mansa, que vai ter chuva pesada, temporal, terremoto, porém, uh, se a base de tudo está ali pautado no, no sentimento real de amor, no que a gente uh, se propôs na, uh, na outra, na, numa outra dimensão, no compromisso que a gente firmou, isso vai, a gente vai superar. Se não, a casa não estava tão assim na rocha, né? Tava na areia, derrubou tudo, veio terremoto, não sobrou nada. Uh, cada um vai seguir a sua vida, mas com o coração sabendo que fez o melhor que podia, né? Uh, aí também é uma forma de crescimento. Também é uma, uma maneira de mostrar o quanto evoluiu porque você vai se desprender, você não vai fazer uh, quando se tem filhos, você não vai transformar essa situação no inferno na vida dos filhos né uh, então, tudo tem um porquê nessa existência tudo tem um objetivo pelo qual a gente está passando para a gente crescer né uh, pra para encerrar, uh, eu gostaria de, uh, de ler esse trecho aqui. Ah, não, antes uma coisinha, né? eu falei da questão do, do, do livro dos espíritos, né? Porque a gente está pensando assim, nossa, cadê a minha alma gêmea, né? Foi embora, cadê? Eu não tenho, eu, eu não, não tenho a metade, sou uma frigideira que não tem tampa, né? Uh, então, a questão 298, ela fala assim. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia? A resposta não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam quer dizer segundo a perfeição que adquiriram quanto mais perfeitos mais unidos da discórdia nascem todos os males humanos da concórdia resulta a felicidade completa antes então ou seja uh, vai depender do grau de evolução de cada um quando se une né como a gente não sabe o grau que a gente está então cabe a gente trabalhar a evolução e uh, tentando buscar o melhor caminho para que a dupla né, e a família seja feliz. Um, eu, antes de ler, eu gostaria, eu lembrei de, uh, dessa, dessa passagem. Eu não sei se vocês uh, já assistiram, alguém aqui já assistiu aquela série da Netflix uma secretária, uma, uma advogada extraordinária, não é extraordinária. Ela é autista, ela é superdotada e ela está hum, descobrindo. Ela foi aceita numa grande empresa. É uma série coreana. Ela foi aceita numa grande empresa e cada hum, cada caso que aparece para ela tem a ver muito com ela. Ela uh, tem a ver com a situação dela. E acho que é esse eu faltam dois então tem 16 eu tô no 14, acho que é o 13, porque é duas partes 13 14 então nesse episódio aí ela uh, o, o, o chefe dela é separado, eles descobrem que o chefe é separado tem um problema lá e aí as mulheres aparece e ela só que ela é muito espontânea né então, a hora que ela vê a, a ex-mulher do chefe, ela fala, ah, é ela que, que mandou você embora, que não quis mais você. Ela é, é bem espontânea, digamos assim. Uh, e, ela, e a moça falou assim, ah, e quando ele foi conversar com a, com a, com a advogada, o, ele estava conversando com a ex-mulher, assim, quase morrendo. A hora que foi conversar sobre o trabalho com a advogada, os olhos dele brilharam. E a mulher, a ex-mulher saiu, e quando a advogada saiu, a, essa mocinha saiu, que esqueci o nome dela. Uh, que o nome dela, tanto faz ela ali de frente para trás, ou de trás para frente, que é a mesma coisa, mas eu não sei pronunciar em coreano o nome dela. Uh, aí, ela, a moça vai conversar com ela, ela fala assim, a moça, olha, eu já tinha até esquecido a, a, a ex do, do chefe, por que que eu havia me separado dele. Agora eu lembrei, eu tinha esquecido o quanto eu me sentia sozinha, né? o quanto eu me sentia solitária. E aí ela liga para o pai dela, porque ela tá tendo um namorico, um namorico lá, ela fala assim, então por que, que ele queria conversar tanto com o, com o candidato a namorado? E o pai explicou, se cuidava, ele falou assim, é, cuidar ele cuida de mim, mas será que eu vou fazê-lo se sentir sozinho? Então, às vezes é uma coisa para a gente refletir também, né? Aqui como ele fala, né? Na questão da perfeição. Até que ponto a gente está se sentindo sozinho? Até que ponto a gente faz com que o outro se sinta sozinho? Então se eu refletir sobre isso, sobre isso e sobre uma porção de outras coisas, né? Porque eu acho que antes da gente achar que, o, que, a, que a relação não deu certo, a gente uh, precisa... Analisar o porquê e investir para que a coisa melhore, né? que a coisa melhore. Eu acho que hoje em dia o que falta para existir essa harmonia é que as pessoas desistem muito facilmente. Da, no primeiro problema já está desistindo da, do relacionamento. Então, são muitos os problemas que, que uma pessoa, um casal, uma família uh, enfrenta. Agora, se a gente tem a base do amor, até que ponto é o grau da minha perfeição? E é uma coisa complexa porque eu não posso também me sentir sozinha, não posso permitir que o outro se sinta sozinho, né? Tenho que respeitar a individualidade do outro, a minha... Né? É, é, é aí que está o X da questão no consenso, de, de se chegar nesse consenso. E a, a religião, a ligação com Deus, seja a doutrina seja a qualquer outra religião mostra a importância de calcar o casamento, a união no amor verdadeiro, porque é ele que vai permitir que a gente evolua, que a gente busque essa harmonia conjugal e evolua. E agora para fechar a, o, desse livrinho aqui, né, vivendo o Evangelho, que eu sempre falo para vocês. Chama o encontro de Deus, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado sedutor e seduzido prepotente e humilhado através da reencarnação essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea. lá os laços corpóreos né gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Que a gente possa, se a nossa família aqui está unida pelos laços uh, corpóreos, que a gente possa desenvolver a, a paciência, o amor desenvolver a bondade a resignação a paciência, paciência paciência, paciência para que a gente possa conseguir um dia se encontrar nessa família espiritual que uh, está a nos esperar numa outra uh, dimensão que assim seja então vamos fechar os nossos olhos Vamos imaginar, fazer as nossas vibrações, as nossas doações de boas energias. Vamos, fechando os nossos olhos, nos focando novamente aqui nesse momento. Vamos imaginar flores coloridas, as nossas flores preferidas. Vamos, juntando aqui no centro desta sala... Cada, cada florzinha formando um buquê muito perfumado, muito bonito e muito colorido. Vamos poder levar esse buquê com o nosso pensamento, na nossa, a nossa casa, iluminando e perfumando o nosso lar. Vamos levá-lo aos nossos locais de trabalho, iluminando e perfumando, levando a paciência, levando a resignação. Vamos levar com o nosso pensamento esse buquê até a Turquia, a Síria, os lugares onde o terremoto fez tantas vítimas, aos pontos do nosso país, onde a fome impera, aos outros lugares do mundo, onde a guerra onde há falta de alimento, onde as dificuldades estão presentes. Vamos levar esse buquê com o nosso pensamento na forma de amor, na forma de resignação, de discernimento, de paciência, para todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos leprosários, nas cadeias, para que cada um possa... Encontrar a força necessária para seguir em frente na sua jornada. Que possamos trazê-lo de volta e nós possamos usufruir desse amor, desse perfume, dessas flores coloridas, iluminando a nossa volta, iluminando a nossa semana, para que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, buscar ser o exemplo dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, para com os nossos amigos, mas, acima de tudo, para conosco os mesmos. Que assim seja. Muito obrigada.